ainda vale a pena ser motorista de aplicativos em 2019? É, não sei não, hein? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Prazer em te conhecer. Hoje eu vim aqui trazer esse vídeo para você que está com dúvida para saber: meu, será que a Uber ainda vale a pena? Será que ainda vale a pena sair para rua? Como é que tá a segurança? Quanto que eu vou gastar para poder ir trabalhar? Quanto que eu vou ganhar trabalhando de aplicativo? Então, assista esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar exatamente o quanto eu, Lucas, como motorista em dois anos, ganho trabalhando apenas 10, 12 horas por dia claro, que quando eu comecei a trabalhar faz isso dois anos atrás com 8 horas, 7, 6 horas eu conseguia fazer exatamente o mesmo rendimento que eu tenho hoje é, é complicado viu mas saiba que por mais que o combustível tenha aumentado por mais que esteja muito mais caro trabalhar como motorista de aplicativo ainda você consegue tirar uma renda eu garanto para você Assim eu já, eu já vou falar o quanto que você consegue garantido, claro, trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, por dia, não é tipo por semana, que nem tem muito motorista que quer fazer duas, três, quatro horas, assim você não ganha dinheiro. Por dia, quanto que realmente ganha um motorista de aplicativo? Então vamos fazer uma troca, coisa simples e básica, entre eu e você. Vamos fazer o seguinte: eu vou te passar essa informação e você só vai dar um like nesse vídeo beleza não é nada não é nada extraordinário não tô te pedindo dinheiro nem nada viu <risos> mas vamos lá então já que você já deu like nesse vídeo então eu vou te passar o quanto que o um motorista ganha trabalhando uma média de 10 a 12 horas eu garanto para você que se você trabalhar de 10 de 10 a 12 horas por dia você vai tirar no final de um mês R$ reais garantido, isso eu estou falando numa base para baixo, tem cidades que você infelizmente o KM, o minuto pago pelo aplicativo é muito baixo, então pelo menos garantido dependendo da sua cidade, R$ 1300 reais você vai tirar, isso já descontando o combustível, esse é o que você vai ficar para você, dependendo também do seu carro, dependendo se você tá pagando prestação de carro, se você aluga carro, eu tenho certeza que pelo menos R$ 1.300 você consegue garantir. Agora vamos falar do meu caso como motorista de aplicativo, eu, Lucas, eu consigo faturar uma média de R$ 250 reais a R$ 350 reais por dia, isso é o bruto descontando já a taxa do aplicativo, é o que fica na minha mão. Só que, desses 250 reais, vamos fazer para base para menos, nesses 250 reais, o que, que eu tenho de gasto? Ah, ele tira 250 reais, mas desses 250 reais, ele tem combustível, tem carro, tem prestação, IPVA, se... não pessoal, no meu caso, eu alugo um carro, então, o que eu gasto de combustível, todos os dias para fazer esses 250 reais, Lembrando que aqui o posto que eu abasteço é perto de casa, o que eu gasto nesse posto é apenas 50 reais Sempre 50 reais o que eu gasto e eu consigo faturar 250 reais Lembrando que o meu carro é um Ford Ka Sedan modelo 2019 1.0 e meu pé é leve. Eu não tenho esses pés pesados que acabam gastando muito combustível. Eu ligo o ar-condicionado somente quando o passageiro lhe pede. Eu sempre deixo desligado porque tem passageiros que, queiram ou não, eles têm aqueles problemas de sinusite, bursite, rinite, os caramba carambaite. E se você deixa o ar-condicionado ligado, no momento que a pessoa já entra, já dá o ataque desse problema de it. <risos> então, o que eu gasto para fazer exatamente 250 reais é apenas 50 reais de combustível. Ou seja, 250 menos 50 reais, que vai dar exatamente 200 reais. Essa é a média que eu ganho. Agora vamos tirar a locação do carro. Eu pago na locadora que eu loco, eu vou até divulgar a locadora, ela é muito boa, os caras são super legais, os atendentes são super bacanas, só que tem um pequeno problema, para você alocar nessa locadora, tem todo um critério, às vezes eles reprovam se você não tiver garagem, tiver muita pontuação na CNH e assim etc. A locadora que eu loco é a Co... a locadora que eu loco é a Cove. A COV eu pago R$ 369 reais semanal. Toda semana eu tenho que pagar o boletinho do carro. E eu tenho um limite de até 5 mil quilômetros por mês. Desses 5 mil quilômetros, se eu rodar, fazer os 5 mil quilômetros aqui na cidade de São Paulo, consigo faturar uma média de R$ mil, viu? Até um pouco para mais, dependendo da quantidade de quilômetros e minuto que eu gastar no dia. Mas não é sempre que eu consigo fazer os 7 mil, viu? Agora vamos só voltar agora no raciocínio. Eu gastei 50 reais para fazer 250. Vou tirar menos o meu aluguel do meu carro, ou seja, eu vou ficar com uma média de 148 reais, porque tirando 369 dividido por 7, dá mais ou menos 52 reais. Ou seja, o que fica desses 250 reais que eu tirei bruto para mim, já descontando a taxa do aplicativo, é exatamente 148. Reais. Eu não tenho despesa com manutenção com seguro, ou seja, no final de uma semana eu tenho R$ 1.050 reais, e no final do mês eu tenho uma média de R$ 4.200, reais. isso eu estou arredondando, viu? estou arredondando para R$ 150, reais, como se eu tivesse R$ 550 reais todos os dias, já descontando o aluguel e o carro, tudo é incluso na locação do carro, ou seja, quando tem manutenção, não precisa me preocupar, só levar para a locadora que eles resolvem. Aconteceu de acontecer furto, terceiros, roubo, aí que pesa. Se acontecer por acaso de alguém roubar meu carro, ou acontecer de eu bater em alguém, é, zoar, a funilaria e tudo mais, eu tenho que acionar a franquia do seguro do, da locadora. Nessa COV, eu pago apenas mil reais. Caso aconteça qualquer um desses três incidentes, que é o roubo, furto, terceiros. Aí você fala, pô, Lucas. Mas e a comida, como é que você faz? A alimentação, você não come? Quando eu estou próximo de casa, eu almoço dentro de casa. Às vezes, de vez em quando, o que, que eu faço? É um, tem uma, um, um segredo meu que eu uso. E eu sei que estou me engordando e tudo mais, problema de saúde. Mas o que, que eu faço? Eu compro coxinha no ragazzo. Aqui na, na minha cidade, as coxinhas do ragazzo você paga você paga 10 reais e vem 10 coxinhas. Eu como cinco coxinhas, almoço cinco coxinhas aqui, depende de calabresa, frango, né? assim vai indo. E eu tenho o meu almoço garantido. Isso quando eu não almoço em casa. Isso aí de vez em quando. Ou até mesmo eu levo frutas no, no carro, às vezes eu como fruta para manter a alimentação e tudo mais. Eu sei que isso é errado. Eu não aconselho ninguém fazer isso. Eu vou deixar bem claro nesse vídeo. Então eu não tenho gasto nenhum com alimentação. Esses 150 reais é o que eu pego, é o que eu consigo pagar as minhas contas, ou seja, R$4.000, e 4 mil... ah, vai, vamos arredondar vai mil reais é o que eu tenho de fato. Ah, e detalhe: toda semana eu levo meu carro para lavar em um lava-rápido, eu gasto uma média de 20 reais por lavagem. Nessas 20 reais no final do mês são 80 reais então vamos dar uma arredondada no que eu realmente ganho no final do mês, que é uma média de R$4.000,00, e isso eu vou deixar frisado novamente que é na cidade de São Paulo, aqui o quilômetro é real e o um minuto... É 19 centavos ou seja tem cidades que a uber infelizmente eu acho super errado isso é que em algumas cidades o quilômetro é 80 centavos 70 centavos o minuto é 10 centavos 12 13 centavos eu acho super errado eu acho que deveria ser um padrão para todas as cidades e todas deveriam ser um real e cinco centavos porque a gasolina tem cidades que é até mais cara e o quilômetro que é pago pela uber é super defasado, faz anos que os aplicativos eles não, não atualizam o valor da tarifa, a única coisa que eles fazem é algumas promoções, mas às vezes a promoção não consegue compensar os gastos que, você, que o motorista tem. Então é complicado, pessoal. Você tem que colocar muito na balança. Se você tem o seu carro próprio, você tem que colocar, pô, eu vou ter o IPVA, licenciamento os documentos tudo mais, o seguro, porque hoje em dia não é impossível você andar na cidade sem pagar um seguro, tem que guardar sempre o dinheirinho para manutenção, sem contar a depreciação do carro, tem toda uma despesa que você tem que colocar na ponta do lápis, eu como motorista eu opto por alugar, porque eu acho que compensa mais para mim, porque como eu pago só 52 reais por dia, praticamente, para mim... Tá ótimo, eu não vou precisar me preocupar com todos esses, esses problemas. A única coisa que eu preciso me preocupar é com multas que caem no meu bolso. Mas vamos lá. A Uber, na sua opinião, vale a pena? Porque pra mim, ela vale bastante, viu? Foi com ela que depois que eu fui mandado embora do meu emprego, antigamente eu era... Contador numa empresa de administração de imóveis Eu não tinha o CRC, eu tive a oportunidade Aprendi como é que funcionava as coisas de contabilidade e tudo mais E eu colocando na ponta do lápis Para mim valeu muito mais alugar um carro Do que pagar uma prestação Eu não tenho carro próprio Eu nunca tive carro próprio Então para mim vale muito, vale muito mais a pena alugar um carro Do que pagar a prestação Porque se você for colocar realmente na ponta do lápis Você paga dois carros e quando você vai vender, você vende meio carro. É complicado. Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal fazendo uma comparação de quanto que vai. Quanto se realmente vale alugar ou se vale pagar um financiamento de um carro, beleza? Mas aí tem pessoas que me perguntam, Lucas, e como é que funciona sem assim, a Uber? É, vale a pena? Vale a pena em questão dos passageiros? Como é que funciona? Ó, eu nesses dois anos que eu trabalho como motorista de aplicativo, a única, o único problema que eu tive foi de uma tentativa de assalto, e isso eu coloquei aqui um vídeo no, no meu canal, eu vou tentar colocar aqui no topo aqui, o link do vídeo, depois se você quiser dar uma assistida, ou busca lá no meu canal, beleza? O único problema que eu tive foi isso, nunca tive problema com batida do carro, terceiros, roubo e tudo mais, eu sou uma pessoa que eu tomo muito cuidado quando estou dirigindo o carro, tanto é que minha direção ela é muito suave, eu tenho o pé leve, consigo economizar bastante combustível então é isso, eu vou deixar na verdade para você tirar a sua própria conclusão será que ainda vale a pena ser Uber em 2019? eu coloquei os meus ganhos aqui na cidade de São Paulo, agora você tem que fazer uma comparação na sua cidade uma coisa que eu gostaria de frisar é que grande parte dos passageiros que entra dentro do seu carro 70 a 80% é mulher então praticamente não há muito risco. E o pior é que são dois anos de muita história. Eu já passei por cada situação, eu já peguei, eu acho que todo tipo de passageiro que existe, eu já tive passageiro que vomitou no meu carro, já tive, eu já tive problemas de assédio, tanto por parte de homem como por parte de mulher. Eu depois vou tentar postar uns vídeos também referente a isso. Bom, e se você gostou desse vídeo, meu, não deixa de se inscrever no meu canal. Eu sei que eu já pedi pra deixar aquele like, mas se você não deu ainda, já dá aquele like aqui no final do vídeo. Ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar no canal, porque eu vou tentar trazer o máximo possível de conteúdo pra te ajudar a ser um motorista top na cidade onde você trabalha. Então eu fico por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!